Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Érica Caramelo, diretamente da GDC 2023 em São Francisco. E do meu lado, Camila da Webcore Games, minha grande amiga. E aí, tô querendo bater esse papo com ela já há alguns dias, né? Finalmente a gente se encontra, né? Porque a gente não se encontra em São Paulo, mas se encontra nos Estados a gente Unidos. A perto e não se encontra. <risos>